Olá amigos e amigas, vou demonstrar como ler através do aparelho magnético que você poderá comprar na Amazon, comprar, colocar essa peça atrás do seu Kindle, aparelho, aí coloca aqui e poderá mudar de par só clicando desta forma simples você poderá ler deitado e também você poderá utilizar para celulares onde tem o alexa e o Kindle Play então vamos lá abrir o Kindle Play também poderá ser lido através desse suporte material plástico poderá ser feito em qualquer tipo de material numa indústria, iniciar a leitura. Então temos aqui a biblioteca, e é só escolher o livro e ler. Então, mais uma maneira de ler deitado através dos aparelhos digitais, utilizando suporte de uso na cama. Esta é uma ideia do autor Fernando Lima Monteiro. Obrigado.